É, a partir de agosto, a Plena Movilaria vai estar no shopping com uma proposta totalmente inovadora, é, bem bacana, e vocês são capa da edição 147. É, queria que você dissesse um pouco da, da importância de divulgar essa proposta inovadora da Plena. É, hoje a intenção da Plena Movilaria é intensificar ao máximo é, abrir uma carteira de clientes em Londrina e região. É, então a gente escolheu o shopping para estar, tá, vamos é, falando, na, na vitrine mesmo né, da, da, do móveis planejado e a revista por ser um meio que atinge bem a região também. Né? Alexandre, o que vai ter de diferencial no atendimento que a Plena vai prestar lá no shopping? Ah, vai ter um, ver, um atendimento mais personalizado, mais prático, né? Pelo fato de, de cumprir um horário de shopping, que pode atender o cliente no sábado, aos domingos e inclusive feriados. Né. <música>